E agora Celso Vernizzi. O aumento tempo Olá amiga, olá amigo, eu solta tá de volta, que beleza hein? E até o sábado tudo bem, nenhuma novidade, protetor solar, vamos à la praia, vamos aproveitar bastante a sexta-feira, o sábado. Pessoal das praias aí, dos quiosques todos animados, pessoal do interior também, das represas. Tudo muito bom. À tarde, se acontecerem, serão chuvas bem rápidas e isoladas no interior. Já para a capital e litoral, mais difícil. Na divisa de Minas ainda pode chover um pouco, mas no litoral paulista, olha, faz tempo que nós não vai ter Aquele problema que tinha todos os dias aí, viu? Vai ser sol para valer. No domingo eu não arrisco ainda, mas sexta e sábado com muito sol, temperaturas em elevação, 28 a 30 graus, clima abafado. Não esqueça o protetor solar. Abraço a todos! O